O que eu sou agora é bem melhor do que eles, eu sou superior! Galera, vocês gostaram tanto daquele meu vídeo que eu fiz dos aliens naturais que são superiores às versões do Omnitrix que eu decidi fazer uma parte 2. Quais serão os aliens que eu coloquei na lista dessa vez? Tão curiosos? Vamos conferir. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, e se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, lembrando aqui que eu não vou fazer um destruição de aliens, pegar o alien natural pra brigar com o alien Nitrix, não, não é nada disso. Mas sim vou fazer comparações, né, de efeitos do ar natural com os que o Ben demonstrou essa mesma transformação alienígena no Omnitrix, né? tanto em relação a poderes como atitudes, personalidade, entendeu? Vai ser tudo analisado no vídeo de hoje. Então vamos começar. Começando aqui com Mizaru e macaquare Vocês lembram do Mizaru? É um personagem que foi mostrado em apenas um episódio, mas ele foi um antagonista daquele episódio e é um, para mim é um personagem assim que é bem memorável, entendeu? Porque ele é o primeiro Arachnanship gordão que aparece de todos, né? E pra quem viu o vídeo do pior cenário possível do Macacaranha Supremo, sabe que um Arachnanship ser gordão não é uma desvantagem, e sim, muito pelo contrário, é uma coisa bem vantajosa para ele. Tanto que o Mizaru fica o episódio todo se gabando, né? Por ele ser daquele jeito, ser fortão e tudo. Tipo, não é porque ele tava ali com o DNA ali nele, né? Ele tava infectado com o DNA ali, que... Ele perdeu os poderes dele. Não, ele estava do mesmo jeito, com o mesmo shape ali e tudo. Tava dominando mesmo a aranha semia, tá entendendo? É um personagem que realmente tinha muito potencial, né? Só que eu sei que ele perdeu ali de uma maneira bem humilhante pro o tubarão de raiz. Ouça o que eu digo! Você ainda vai ouvir falar de Mizaru! Mas fazer o que, né, galera? Era o predador natural dos arachnanships. Tanto que foi uma coisa que o Omniverse perdeu muito, tá ligado? Por causa que eles poderiam muito ter pego o Tubarão de Raiz para ser um dos Predadores do Nemetrix, já que o Macacaranha já aparece logo de começo, ali, né? ele encontra a Zed, aí vai lá e luta. Só que ele luta contra o Seri tá ligado? O Predador do poder Podia ele ter se transformado em Tubarão de Raiz, quem sabe, né? Ter lutado contra o Macacaranha seria legal. Mas voltando a falar do Mizaru, você nota né, que ele tem uma força muito grande. Porque tipo, o Macacaranha em si, ele já é forte. Né? O Darwin McDuff confirma que ele é mais forte do que o Homem-Aranha. Isso é uma coisa que pode ser surpreendente para muitos, mas não deveria. Porque cara, o Macacaranha normal, eu tô falando do normal, ele pega um poste e taca o Kevin, o Kevin Supremo para longe, entendeu? Ele é muito forte. Aí imagina o Mizaru que tem esse corpão dele aí. Tanto que quando eles foram lutar lá no episódio, né, o Simia mandou, o Ben não quis lutar com o Mizaru apenas de macacarenha convencional. Ele virou o Supremo, aí sim com o Supremo, né? porque é um arachnanship evoluído em milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Aí não tem como o Mizaru é, aguentar, levou uma surra ali do macacarenha Supremo. Mas se fosse com, contra o normal, contra o macacarenha convencional que a gente conhece, o Mizaru ia humilhar mesmo, tá ligado? Porque o bichão ele é muito forte e é sim superior ao macacaranha. Malware e Ultra-T. Bom galera, mecamorfos galvânicos são uma espécie que tem uma lore assim, muito filosófica se você for para prestar atenção, porque eles foram criados através de um erro. Né? O conceito dos mecamorfos é o quê? Upgrade, é uma atualização. E assim, isso é uma prova assim, que muitas coisas que são boas podem vir de erros também, isso na própria vida real acontece também, vou dar exemplos para vocês de coisas na vida real que até hoje a gente usa, são coisas benéficas para a humanidade, só que vieram através de erros. Olha, o micro-ondas, que é um utensílio doméstico que facilita a vida de muita gente, tipo, não pense que ele foi criado por alguém que estava intencionalmente em busca de uma solução para aquecer alimentos de forma rápida e prática. Em 1945, o engenheiro Percy Spencer ele trabalhava para o conglomerado norte-americano Raytheon, que produz armamentos eletrônicos e equipamentos militares. Aí, nessa época, ele notou que as ondas eletromagnéticas emitidas por um radar acabaram derretendo uma barra de chocolate que estava no seu bolso. Após alguns experimentos, ele criou um forno micro-ondas. A super cola, a famosa cola superbono, também foi criado por acaso. Em 1942, o cientista Harry Coover tentou criar uma substância para ser utilizada como uma lente de alta precisão. Infelizmente ou felizmente, ele notou que a sua criação deu errado ainda grudava terrivelmente em qualquer coisa que entrava em contato. Anos mais tarde, olhou novamente para essa substância e percebeu que tinha descoberto algo para colar muito bem qualquer tipo de material, sem precisar de calor. O raio-x foi uma descoberta muito importante para a medicina, mas também ocorreu na forma inesperada. No ano de 1895, o físico alemão Wilhelm Röntgen ele trabalhava no seu laboratório com tubos de raios cadóticos, uma espécie de radiação emitida em um tubo a vácuo. Quando ele notou que o tubo estava gerando uma luz estranha que era capaz de ultrapassar vários objetos e também a própria pele, né? deixando apenas as sombras dos ossos, né? e aí com mais testes ele descobriu um raio desconhecido e resolveu chamar de X. A primeira radiografia da história aconteceu em 1895 quando ele fez um teste com a mão da sua esposa. Também temos a penicilina. A descoberta da penicilina já rendeu até o prêmio Nobel da medicina, mas também foi uma descoberta acidental. Em 1928, quando o médico e bacteriologista escocês Alexandre Fleming estava buscando formas de combater bactérias e ferimentos, ele esqueceu seu material de estudo aberto sobre a mesa. Aí, ao retornar, percebeu que Culturas de Staphylococcus a aureus estavam contaminadas por fungos e as bactérias não cresciam nos locais em que o morfo tinha se desenvolvido. Anos depois, outros cientistas como Howard Florey, Norman Hitley e Andrew Moyer estudaram essa descoberta e conseguiram transformar a penicilina em uma medicação, entendeu? Então da mesma forma aconteceu com os mecamorfos galvânicos, o Asimuth criou aquela hélice de DNA e por acidente eles se tornaram seres vivos, racionais, sencientes, tá entendendo? Isso foi algo bom, porque através do erro criou uma espécie que consegue aprimorar a tecnologia, basicamente é isso. Um erro que trouxe algo benéfico, algo bom. Porém também temos o erro que trouxe malefício, que no caso foi o malware. E o malware é um contexto mais filosófico ainda, como ele mesmo fala. O me achava ele me deu o nome de Malware! Eu não atualizo a criação dos outros, elas me atualizam! É, a gente vê que ele, por exemplo, o mecamorfo, ele vai lá e se incrementa na máquina e assim consegue aprimorá-la. No caso do Malware, ele, ele consegue absorver uma tecnologia e ele vai usar ela no seu corpo. Assim, os mecamorvos galvânicos podem fazer isso, né? eles podem replicar a tecnologia? A gente sabe que sim. Só que o Maué usa isso de maneira diferente, não, ele não está aprimorando, não está replicando a máquina, mas a máquina está o atualizando, entendeu? Então tudo isso mostra que o Maué é um erro que deu ruim, só que ele é superior à espécie dos mecamorfos em geral, tanto que o Derek Chihuahua confirmou para nós que ele considera o Maué um predador não natural para os mecamorfos galvânicos, tanto que ele consegue distorcer a genética a dos mecamorfos, e os petrificar, além do fato que ele conseguiu matar o feedback Tipo, certo que o feedback derrotou ele depois, certo Mas antes disso ele deixou um trauma muito grave para o bem, entendeu? Então o mal é realmente demonstrar aí ser um vilão muito B10 mesmo E com certeza por tudo isso que eu falei, ele é superior aos mecamófilos no geral Ou seja, ele é superior ao próprio Ultra-T Pato LD e A4 Ó, oh, na parte 1 desse vídeo, eu falei sobre o Ben considerar que o Magistrado Pike, ele é superior ao aquático, mas e o Patele D? É porque assim, muita gente pode olhar para o D e achar que ah, ele é um, um personagem que muita gente subestima, sabe? Alguém fraco ali e tudo. Mas nas cenas que mostram ele lutando, a gente vê que não é bem assim, entendeu? Ele luta bem, ele tem um bom estilo de combate e ele é um personagem que ele é sagaz A personalidade dele é algo que mostra essa, a sagacidade, é tipo o Tetrax e o Diamante, entendeu? Na parte 1 eu falei, né? Que o Tetrax, ele era superior no clássico, assim, em relação ao Diamante Até em relação a poderes e tudo Que o Diamante, ele se tornou em questão de poderes superior ao Tetrax em um universo Por causa dos feitos dele do mesmo jeito é o A4, entendeu? Em homem ele mostrou, já por ele ser o ápice da espécie, ele demonstrou, assim, alguns feitos de poder superiores ao do Pateri dei que o Pateri dei não demonstrou. E essa questão do A4 com o seu ápice da espécie é algo que tem até uma cena bem interessante sobre isso, é que o Pateri dele fica lá se achando e tudo, dizendo Ah, eu sou o Prime da espécie, eu sou o ápice da espécie. Aí o Ben vai lá e se transforma no A4, que é o verdadeiro ápice da espécie. Você. A gente vê até pelo shape do aquático e tudo que ele tem sim essa questão de ser melhor. Só que, como eu falei, né, a gente não compara só os poderes, mas também a personalidade em si do Patele né a sagacidade que ele tem, mostra uma superioridade ao próprio Aquático. Vilgax e Gax, né, falando aqui do reboot, esse aí a gente não tem nem muito o que discutir, né? Porque tipo, o Gax é basicamente a metade do Vilgax. Separado ali entre Viu e Gax E o Gax era só o Gax Agora o Viu Gax é ele completo com todos os poderes, entendeu? Só que o Gax em si foi um ali muito necessário para adicionar no reboot né? Já chegou emplacando lá, já dá um simples pisão Já parte uma montanha ao meio, tem laser, entendeu? Também vai dar aquela premissa lá do clássico, né? Que o Ben mencionou, que ele seria um ótimo Viu Gax se eu soubesse que podia virar ETs diferente só com o toque no relógio, eu já teria pedido que arranhasse ele há muito tempo. Eu seria um ótimo Vilgax. Bom, agora eu só me preocuparia com você ser... E vemos aí que realmente sim. Com todos esses poderes, ele não chega aos pés do patamar do Vilgax, porque o Vilgax é ele completo com todos os poderes, toda a malevolência que ele tem. Então, sem sombra de dúvida o Gax é superior ao Gax. E voltando a falar aqui sobre os mecamorfos, né? Vamos comparar o guarda mecamorfo com o Ultra-T, né? O Ultra-T novamente aqui na lista. Ultra-T? Ai, cara... É porque é assim, galera. A gente sabe que o Ultra-T, ele é incompleto. É porque a gente sabe que todos os aliens do bem eles são híbridos. É que todos os aliens têm o DNA da espécie, mas mantém uma pequena parcela do DNA do bem para manter a memória consciência, a personalidade. Somente dois árions confirmados, né, como o feedback e o fantasmático, que são full blau, ou seja, são 100% desenvolvidos e não tem essa pequena parcela do DNA do bem. Agora, o Ultra T, ele tem mais parcela de DNA do bem do que outros aliens, entendeu? Ele é mais incompleto. Por esse motivo, ele tem a voz do bem. o Ultra T também que ele não tem certos poderes como alguns mecamorphs demonstram, né? Como o guarda mecamorph, que tem dentro dele uma biblioteca de tecnologias alienígenas E consegue se transformar nelas sem a necessidade de primeiro incrementar para assim poder se transformar e atualizar Não, ele mesmo pode se transformar nela. Porém, é uma coisa que aparentemente nem todo mecamorph pode fazer Porque se fosse assim, lá em Omniverse, os Mech todos os mecamorphs fariam isso Eles têm potencial pra fazer? Tem, porque são mecamorphs Agora eles não demonstraram isso e o guarda do Azimuth, por ser o guarda do Azimuth, né, com certeza ele teria que treinar para ficar assim, para poder desenvolver essa biblioteca de tecnologia poder se transformar nelas, para poder defender o Azimuth, né? a gente vê a coça que ele dá no Kevin quando o Kevin chega lá no Galvan Prime, entendeu, para falar com o Asimuth. tudo isso para defender o primeiro pensador, então isso mostra, assim, uma superioridade a ultra D que, infelizmente, por ser incompleto, ele, ele não pode fazer isso. E o chip também pode fazer isso, né, galera? A gente vê que ele consegue se transformar também numa réplica da tecnologia alienígena. Só que por ele ser um animal, ele não tem uma racionalidade, então ele seria inferior. Né? Não tem como dizer que ele é superior ao guarda-mecamorfo, por causa que ele é um animal. Ultra-T seria Superior ao chip, com certeza. Mas ele seria inferior ao guarda mecamorfo. E o malware é o superior de todos aí, né, galera? Ele supera também o guarda mecamorfo quanto qualquer outro mecamorfo. Já que ele pode utilizar esses poderes dos mecamorfos de maneira muito mais aprimorada, mais avançada, né? Ele não atualiza as máquinas. As máquinas que o atualizam, o guarda mecamorfo pode ficar gigante, mas o malware pode ficar ainda mais gigante. ainda, Emplacou contra o próprio gigante, absorveu o gigante. Enfim, cara, o malware, é, ele é muito bravo, tá mas essa foi a lista galera de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like, se inscreva no canal Comenta aí se faltou algum personagem Lembra que não vale falar algum da parte 1 e se você não viu a parte 1 eu vou deixar aí no card pra você ver Então é isso, falou e tchau!